Ah. Pra... Carolzinha trabalha com o livro. Ah! E a gente está aqui para o evento da quarta, a turnê Intrínseca, tá? É, bom, a turnê Intrínseca começou há quatro anos atrás, quando a gente começou a perceber... Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Tudo bem? A turnê Intrínseca começou há quatro anos atrás, quando a gente começou a perceber que os eventos literários estavam ficando muito parecidos em vários lugares do Brasil. Na verdade, as editoras mandavam os materiais promocionais e os fã-clubes regionais faziam os eventos. Isso acontece até hoje, até porque não dá para todo mundo estar sempre em todos os lugares, mas a gente começou a perceber que estava ficando muito igual, todo final de semana tinha os mesmos eventos, as mesmas pessoas, e a gente começou a pensar, pô, por que a gente não vai lá? Né? Por que a gente não vai lá? Por que a gente não conversa com eles? Por que a gente não vê como é que eles apresentam, como é que eles falam dos livros, o que é que eles gostam? E então começou como um projeto piloto, há quatro anos atrás, é, a primeira vez a gente foi a nove cidades e a gente teve um público de 1.300 pessoas, que já foi muito impressionante. É, na segunda vez a gente foi a 14 cidades, a gente teve o dobro de público, a gente chegou a 2.500 pessoas. E, ano passado, Passado, a gente foi a 17 cidades e chegamos a 5.500 pessoas participando. Então, o um evento virou, um, de um projeto piloto virou um sucesso, né? Graças a todos os fãs da editora, a gente fica muito feliz com isso. E aí, esse ano a gente falou, ah, vai começar a turnê em Crínica de novo. O que a gente vai fazer agora? Para escolher as novas cidades? Aí a gente pensou, vamos fazer um desafio, fazer um desafio na internet para ver quem é que quer mais, né? Que a gente vá. E aí, vocês ganharam. Yeah! Na verdade, a gente teve um desafio. A gente chorou de rir o dia inteiro, nesse <risos> dia lá na editora. A gente conseguia fazer mais nada, só conseguia ver o Twitter. Tá muito engraçado. E aí, então, a gente teve três cidades vencedoras, que foram São Luís, Maceió e Aracaju. Né? Então a gente se divertiu horror, os memes são maravilhosos A gente riu muito A editora inteira, passou a editora inteira, foi muito bom Então cá estamos pela primeira vez em São Luís Já vi que vamos ter que voltar sempre Volta... uhum! E ela funciona da seguinte forma, a gente faz a primeira parte da turnê, a gente faz um, um apanhado do que vai ser lançado, dos lançamentos do primeiro semestre e até algumas coisas do segundo, contando um pouquinho aí pra vocês, e na segunda parte da turnê, a gente faz, é, abre pra perguntas, então vocês guardem as perguntas a segunda parte, que a gente abre para vocês perguntarem, e a gente tira as dúvidas, e aí a gente faz a parte também dos sorteios, tá? que está aqui em cima, menos computador vai ser sorteado tá? então tem brinde tem, tem livro, tem de coisa e tem uma, dois, dois recados também que não posso esquecer de dar, um é, que, é esse evento a gente está fazendo em parceria com a leitura então 10% de desconto em todos os livros da Intrínseca hoje tá? na livraria e também, todo mundo que for postar hoje, posta com a hashtag Turna Intrínseca, porque aí vocês participam do nosso álbum coletivo tá? no site e também nas redes, sociais, tá? Tá, nas redes sociais. Qual a história do Rafael? O Rafael era casado, acabou o casamento e ele se viu em casa, não sobrou nada, a mulher levou tudo. Então ele ficou só com a parede branca do apartamento inteiro, porque ela levou todos os móveis, e ele ficou com o cachorro, o Jimmy Chu. Ele viu o cachorro, viu a parede e pensou, ah, vou fazer umas intervenções aqui. E começou a desenhar na parede, começou a tirar foto do cachorro, começou a mexer no Photoshop, ele é ilustrador, publicitário, começou a fazer isso, postar no Instagram. Começou a fazer algum sucesso, afinal o cachorro dele é muito engraçado, ele é muito inteligente também de fazer essas intervenções. E aí, no ano passado, o Ashton Kutner isso aí, retweetou o Rafael Montesso. E aí ele virou uma celebridade nos Estados Unidos. Ele virou tão de celebridade, deu entrevista para N jornais lá fora, foi a N programas de, de televisão, e uma editora muito famosa, chamada Penguin, lá nos Estados Unidos, chamou o Rafael manteve isso para escrever um livro sobre essa história, sobre o cachorro, sobre tudo. Ele falou: "Ah, beleza, eu quero lançar o um livro, mas eu também quero lançar o livro no Brasil, quero lançar pela Intrínseca. Então ele chamou a gente, na verdade, que vai acontecer uma coedição. A Intrínseca vai fazer todo o livro, fazer as fotos, fazer o trabalho, e vai ser lançado lá fora também pela Penguin. Nossa. Então, para a gente é um orgulho ter o Rafael com a gente. É... Para vocês terem noção da celebridade que é esse cachorro de Michu, ele vai participar da próxima campanha de marketing e divulgação do sapato de Michu. Caramba! Então aquele sapato super baratinho, super em conta, então vai ter o cachorro junto <risos> com E agora a gente vai o nosso carro-chefe da Intrínseca, a parte de ficção. E aí? Muitos livros estão aqui. Ai, meu Deus! Tá gravando não, né? Tá, mamãe tá. tá. só tá gravando. Mamãe tá. então, é assim, rápido. Ó, tá aí, ó. O lema foi ótimo. Adoramos. adoramos. Gostaremos do lema. foi é um sucesso. Maravilha. Gostamos <risos> do calor humano. Maravilha. A gente se divertiu. Muito. Mas pronto, nós mais do Maranhão. Gostamos. E a gente gostou da blusa. Estamos então, então, fazendo um pedido da blusa aqui. Querem querem querem queremos entrar. a blusa na intrínseca. Poder do ah. Maranhão. <risos> Esplentes.